Deixa eu ver um se aparece alguém para jogar uma bomba ali Mano, o cara não ajuda em nada, cara Início da rodada Civic, poxa ajuda mano Ah, tem sorte que não dá pra quitar ele. Aí, cara, o cara já tá aqui. É doido, cara. Velocidade é essa. Ele tem uma velocidade tão grande que não dá pra ninguém acompanhar, cara. Pra pegar esse ele tá só. só porque... Ah, acabei de nascer, né? Provavelmente ele já tá aqui, ó. Sei que velocidade... Demônio é essa?